Maurício mofoca, hoje estou fazendo um vidinho aqui. É. um caminhão nosso aqui pegando caçamba. Então, uma... Nós estamos pegando uma caçamba. e nós também trabalhamos com aluguel de caçamba. estamos fazendo um vidinho aí para o pessoal ver aí como é que funciona aí, como é que nós fica aí no dia a dia do depósito material. Então proprietário da, da do, do Asa Nova, material para construção E também a gente mexe com caçamba também Então a... aqui agora está tão descendo o guincho funcionando ele Que é do Casa Nova. Aí o pessoal que precisar de caçamba aí que vê nosso vídeo aí, a descrição tá embaixo do vídeo. Esse que tá andando ali é meu filho, Maximiliano. Aí vai dar uma puxada nele um pouco para frente, que ficou muito na traseira. Mas também trabalha com caçamba Tem por de areia lá Tem as coisas lá que nós buscam é areia Faz entrega de areia Entrega num, num, num, vários materiais Muita coisa que nós não podemos falar aqui no vídeo Também porque senão o YouTube também Pega no pé Então é, vamos fazer um vídeo curto aí hoje Vamos ver se vai dar um vidinho aí de uns 5 minutos vamos passar ele no canal hoje já o pé hidráulico onde ele desce apoia no chão tem o outro do outro lado e agora é levantar ela pra cima Agora vai levantando ela. O guincho já, já, já tirou ela do chão, já está puxando ela para cima. Aí o pessoal aí que tiver interesse aí, vai ter contato. A descrição tá embaixo do vídeo. Esse é o corre-corre nosso, é do material de construção, é nas obras, é... É entrega de material dentro da cidade, um monte de coisa. Às vezes o pessoal fica pensando aí, o ganho aí fica aí só com as varinhas onde não é não. Tipo varinha mesmo aí nós vamos aí fazer uns testes por aí só nas horas vagas o mais nós temos que trampar já tá quase descendo ali embaixo agora quando ela chega em cima lá ela apoia em cima agora ela apoiou as correntes vai esticado em cima para não haver perigo dela soltar pelo caminho olha lá meu filho lá, o Maximiliano lá que está comandando lá, agora vai levantar os pés hidráulicos e nós também já vamos encerrar esse vídeo aí porque já está com 5 minutos Quer dar uma lua aí? Bora! Maurício Mofoca, hoje estou fazendo um vidinho aqui. É. num caminhão nosso aqui pegando caçamba. Então, a. Uma... Nós estamos pegando uma caçamba. e nós também trabalhamos com aluguel de caçamba fazendo o aí para o pessoal ver aí como é que funciona aí como é que nós fica no dia a dia do depósito material nós estamos um proprietários da, da do casa nova material para construção e também a gente mexe com caçamba também então a aqui agora tá estamos descendo o guincho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 Agora vai levantando ela. O guincho já, já, já tirou ela do chão, já está filmando ela para cima. aí o pessoal aí que tiver interesse aí foi contado a descrição tá embaixo do vídeo esse é o corre-corre nosso é do material de construção é nas obras é a é entrega de material dentro da cidade um monte de coisa às vezes o pessoal fica pensando aí o ganhar aí fica aí só com as varinhas e onde ganha né? não com isso tipo varinha mesmo aí nós vamos aí por fazer uns testes por aí só nas horas vagas o mais nós tem que trampar já está quase descendo ali embaixo agora quando ela chega em cima lá ela apoia em cima agora ela apoiou as correntes vai esticado em cima para não haver perigo dela soltar sortar pelo caminho olha lá meu filho, lá, o Maximiliano lá que está comandando lá, agora vai levantar os pés, hidráulico e nós também já vai encerrar esse vídeo aí porque já está com 5 minutos Vai dar um alô aí? Bora!